bora e o cara aí Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos do King of Fighters 2003! E saudação internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Eu estou jogando desde o KOF 94, se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui Leader no carro! Attack. E eu vou escolher Tizoc, King e o Salva Fichas! Sim, o Gordão! Primeiro desafio é o Trio Japão, começando por Benibaru, do lado dele, prendeu no canto, um já foi, e agora Shingo, Desde 2003 mudou um a mecânica, agora você pode mudar de personagem durante a luta. E agora, Gorodaimon! Dá até pra fazer os combos trocando de personagens. Ah, O primeiro trio já foi! Esse negócio de líder é só uma frescura pra escolher quem é que vai ter o especial duplo. Afinal, quem acompanha o canal sabe muito bem quem é o, o líder do meu time. E agora o trio das garotas: oh, é com Atena! Ready, go! <risos> Sai que tá a hora! <risos> Toma! Até na fora! E agora, Mali! Ali fora, E agora, rilaco topsou. que oh. caiu? Eu win. É isso aí. E vamos pro próximo. E agora o time do K. Começando por King Dash. Chumendo! E agora, Wick. E agora, máxima. O que? Ah. Toma! Vai, vai, vai, vai, vai! Eu vou confessar que eu gosto desse lance de poder trocar no meio da partida. Eu só não gosto da jogabilidade e, e desse lance de só um personagem ter especial duplo. Ah, e eu também não gosto das animações, elas estão bem feias. Em relação ao, aos anteriores E agora Kusanagi A partir de agora o jogo segue por dois caminhos São dois finais Para você seguir para o segundo final Você tem que derrotar o Kusanagi usando o especial Por isso que você começa com o um especial no máximo Além de ser necessário para trocar de personagem E fazer os pontos. E é claro que isso é muito usado pela máquina Para pela Vai, vai, vai, vai, vai Olé! é que teremos outra gameplay, ah, para jogarmos o segundo final, se você está curtindo o vídeo não esqueça de deixar o seu like que é para ajudar o canal e ter novos vídeos como esse. E agora o time do Art of Fighting, começando por rio <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <Double strike! risos> E agora Nova! E fora! E agora Yuri! Agarra. Se você quiser jogar uma partida comigo ou simplesmente trocar uma ideia O nosso Discord vai estar tá aqui na descrição do vídeo E também fixado aqui no primeiro comentário E vamos pro próximo e agora o time da Coreia! Começando por Shang! Ready, go! Go! veja pela A máquina pelou com Shang? Agora é a minha vez. E agora, June! Ah! Para a segunda parte da história, você precisa vencer o Kuzanagi com especial. Isso quer dizer que teremos outra gameplay. E o oh, cara aí, ah, gostei da Rose. O <risos> Dantrex. E agora vamos para o chefe. Adeus. Ele que é o filho do Rugal. Nossa, menostra, menostra, menostra, Maldito! Oh, vai, vai, vai, vai, vai! Nossa! sai, sai! sai! sai! sai! sai Ah, Eu É isso aí! Ha, conseguimos! Lembrando que vai ter outra gameplay pra gente ver o segundo final. Beleza? Com a chegada de Ramon, tem muita gente apostando em Tizoc para o COF 15. Por causa do time do México! Será?